O principal intuito do meu convite, eu sei que faz tempo que você estudou para perícia e tal, né? Mas assim, é, é mostrar para o pessoal que é possível, tá? É possível um técnico em necrópsia tá, é estudar e passar para perito e que é importante estudar eu, até, eu coloquei aqui uma cola para me dizer, tá que de 2005 a 2007 o Morales, ele foi técnico em necrópsia, técnico pericial, e em 2009 ele passou para perito criminal, tá gente e é aquela coisa é, quem sonha e com, sonha com o coração pelo menos eu acho isso, tá Morales consegue o que quer. E eu queria que tu me falasse um pouquinho é assim, da tua trajetória. Sim, uh, uh, ontem até um colega perguntou, que a filha dele está precisando fazer concurso, uhum. tá? e como é que é, qual é a dica que tu dá para concurso, eu, cara, é difícil, é, cada um tem o seu, seu método de estudo, né, eu queria muito trabalhar com perícia desde a época que eu conheci, tive acesso à medicina legal no, na faculdade de Direito, foi onde eu tive aí, conheci sobre perícia, que eu também não sabia, né? então eu conheci a medicina legal na faculdade de Direito, sou uhum. formado em Direito, e não, mas é isso aí que eu quero. É com isso aí que eu quero trabalhar, eu achei espetacular, as aulas ninguém gostava, só eu, eu gostava, a Perita Teixeira entrando aí. Oh, e, obrigada. Eu das aulas do, do, do professor, o professor Wolf Dick, que era, foi, era um mestre legista, foi diretor do BNL. E ele tava, que quem assim, gostava lá, foto de, de vocal, de hipropsia, tudo, e ninguém gostava, eu adorava aquilo, acho, era espetacular, assim, né? Peguei o livro do França, bali todo o livro do França, eu, cara, é, com isso aí eu quero trabalhar, né? Uhum. Eu já tava totalmente desiludido com a faculdade de Direito, já não queria advogar mais, já tava pensando em largar a faculdade, daí veio aí essa luz aí, ah, acabei me deixando aí pra, pô, pô seguir essa carreira. Uhum. Surgiu lá em 2002, eu tava, eu sou velhinho, né? Eu, eu tava na faculdade, eu tava, Não, mas eu, eu sou mais dia, velha que 2020, tu, Não. <risos> e, e daí veio a notícia do concurso Até foi minha mãe que falou Ah, concurso do IGP, eu nem sabia o que era GP não sabia nada Estava assim, bem perdido na vida E tava tá, pô, me inscrevi pô, Trabalhava oito horas por dia Fazia estágio né, Fazia faculdade de noite ah, Acabei nem estudando, foi concurso um E acabei passando Não era um concurso muito concorrido É, assim, é o que eu acredito que foi a minha sorte ter passado no fim. Uhum. E passei na segunda turma Era um 14 vagas iniciais, eu fiquei em 24 o 25 Fui chamado em 2005, o concurso foi em 2002, 2003, fui chamado em 2005. Uhum. Daí comecei a trabalhar como mega em fiquei um tempo na encortelha, fiquei na clínica, fiquei na administração, passei por várias áreas, assim, e fui lotado no posto de Canoas, que é uma cidade uh, da região metropolitana, aqui do lado de Porto Alegre. Acabei saindo, porque eu fazia num outro concurso que pagava melhor também, a gente tem que sobreviver, né? É verdade. Mas eu sempre quis... Quis o cargo de perito, né? Eu queria ir local. eu sempre fui fascinado com isso. Filme, livros, séries, tudo. Eu gostava muito, assim. Via muito tudo isso, né? Então, ah, vou ter que me puxar, né? Eu me formei em 2005. E em 2008 saiu o concurso de perito. Isso eu tava trabalhando em outro lugar. Tava trabalhando no Banco do Brasil. Tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Tava trabalhando no Banco do Brasil. Realmente não estava lá realizado, queria realmente trabalhar com perícia, Sim. né, e surgiu a oportunidade. Então, daí em 2008 saiu o edital, pá, me grudei a estudar. Eu saía do banco ali, fazia seis horas, né, trabalhava das dez às 16, uhum. saía do banco, ia pra casa e ficava estudando, estudando, estudando, estudando e gostava do que eu tava estudando. Sim. Adorava ler sobre criminalística, sobre medicina legal. Não me aprofundei muito em português e inglês, que é uma coisa que eu meio que dominava já, uhum. já que eu, que eu tinha, eu já, já seria suficiente, foi suficiente também, e tive que me puxar um pouco na questão das matérias de segundo grau, que eu não via desse segundo grau, que seria Sim. química, física e biologia. Né? Uhum. Daí eu tive que me afundar nos livros. Como é que eu estudei, eu peguei livros de segundo grau. Eu até comprei uma apostila na época, era bem ruim Pois foi em 2008, não, tinha, não achei cursinho, não tinha essas oportunidades que a gente tem de cursos online, hoje em dia não tinha nada disso. Né? E não tinha então, muita gente também ali. divulgando, né, Morales? Não era aquela é, coisa não, que nem hoje, né? Então, o que, que, que, que é a dica que eu dou primeiro? Debulhar o edital. Pega o edital e lê o edital. Ah, mas é muita coisa para ler. Bom, meu amigo, se tu não vai ler o edital, tu não vai ler, ler a prova. E. Para passar o concurso, tem que estudar. E Sim. estudar geralmente envolve muita leitura. Começa a o edital, começa a o que, que eles vão pedir. Vai ter que pegar o que está no edital e se aprofundar naquilo ali. De decora praticamente o edital para saber o que, que vão pedir. Sim. Uh, eu me a unidade que eu tinha na época. Eu passei para perito criminal, eu tinha 28 anos. Tá? Uhum. Para perícia eu tinha 25. Vai pelo edital. Eu peguei tudo, exatamente ponto a ponto que caiu no digital, e fiz uma lista. Ah, isso. Não tinha muito um cronograma muito fixo, assim. Isso uhum. dava à medida que eu, eu achava que tinha vontade, assim, né? Então, uma coisa que eu fazia que dava certo pra mim, nessas coisas que eu tinha mais dificuldade, principalmente química, química uhum. pra mim não faz muito sentido. Isso eu gostava <risos> muito. Eu vi muito, a tua live, coisa, a última. <risos> para mim é uma coisa que não, não, não faz sentido, uhum. tem uma aplicação prática ali, tu consegue, eu acho que foi um pouco falha dos professores que eu tive, mas que para mim, isso foi um mistério, eu admiro, assim, profundamente as pessoas que estudam isso, uhum. se aprofundam isso, realmente tenho grande admiração que as pessoas têm esse conhecimento. Eu pegava informações que eu tinha dificuldade em aprender e decorar. Uhum colocava numa folha 4, imprimia e colava em, nas paredes onde eu mais passava, ou na frente da escrivaninha. Foi isso daí, daí dá muito 4. certo. Então, sempre que eu passava, é, sempre que eu passava, eu lia aquela informação. Sim. Quando eu lia, eu já tava com aquele negócio gravado na cabeça. Né? Uhum. Então, é uma coisa que funcionava para mim. Daí, ontem, até um colega perguntou, Ai, como é que funciona pra ti? Olha, para mim, leitura serve, eu acho que eu sou um pouco autodidata em algumas coisas. Sim. Temos que, quem que eu não, não teria? acho que teria que fazer um furo na cabeça em que seria conhecimento. <risos> Mas é, tem pessoas que se que conseguem aprender mais Sim. quando uh, alguém fala para ela, quando ensina, né? quando é um professor falando. Né? Então varia, cada pessoa varia. A dica que eu dou é essa aí, de imprimir várias informações e ir espalhando pela casa e no momento tu passa, assim, alguma coisa fica no teu subconsciente até assim. Então é, é mais fácil.